eu sou o professor Branco. Tudo bom? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, mas não os quatro, aqueles do Evangelho. Se você é cristão, você sabe do que eu estou falando. E se você não é cristão, já deve ter ouvido algum cristão falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, do Apocalipse, do livro de João. Mas esquece tudo isso. Vamos pegar só a parte da metáfora do que esses quatro cavaleiros, montados em quatro cavalos coloridos, modificam muito e drasticamente, incrivelmente, o mundo onde a gente vive. Para falar sobre eles, quando nós falamos sobre esses quatro cavaleiros aqui nessa nossa aula, nós não estamos dando conotação nenhuma de forma religiosa ou de forma política. É apenas uma ilustração para mostrar como quatro pessoas podem modificar a estrutura de um planeta inteiro do modo com que ele pensa. Para a gente vai ver que esse não é um planeta inteiro e nem toda a estrutura. Mas beleza, vamos começar então falando sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Carlos Darwin é um deles, Sigmund Freud é o outro, Friedrich Nietzsche é outro, e por fim, dentro desses quatro cavaleiros do Apocalipse, a gente tem Karl Marx. É bem certo que a ideia desses sujeitos, elas não saem somente da cabeça deles, eles conseguem apenas é compilar elas, eles conseguem trazer elas de uma maneira mais concisa para a discussão dentro da sociedade. Ah, ou seja, as pessoas já pensavam bastante sobre como que as coisas aconteceram, como, de onde vieram os animais e assim por diante. Davi então ele consegue compilar esses conhecimentos, ele consegue analisar, ele consegue experienciar todo esse processo, então ele vem e apresenta isso de uma maneira mais, aqui, vamos discutir, isso. mas não foi ele sozinho, não foi uma ideia que ele então, eu falo assim, oh, é assim que funciona a evolução das espécies. Uh, tanto que ela continua sendo discutida até hoje, uh, refinada, melhorada e assim por diante. Mas depois de que uh, a gente vai pegar esse recorte dizendo que ele é um desses cavaleiros, que é ele que traz isso efetivamente para a discussão, a gente vai ver que o impacto foi muito grande e continua sendo muito grande. Dá para pensar numa uma beira de uma praia, onde a onda bate, bate, bate, bate e bate, e continua batendo, e continua gerando grandes transformações. O próximo vem a ser Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele apresenta e nos traz o que a gente começa a discutir de uma maneira longe do pensamento de, de divino, de externo, e ele traz a mente humana para uma ideia de funcionalidade, de engrenagem, de coisas que funcionam dentro. Ele vai nos trazer o inconsciente, o ego, o wiki, uma série de discussões que fazem com que a gente se livre de algumas coisas que eram fortes no mundo e comecem a, a gente começa então a falar sobre seres humanos com cabeça humana, pensamento humano, responsabilidade humana, que vive as suas transições, que ele mesmo se complica, e essas coisas não são externas ao homem. Sigmund Freud ele traz uma bomba dentro da sociedade quando ele fala sobre a mente humana. Agora vamos falar um pouco de Friedrich Nietzsche. Nietzsche é um cara que vem trazer para nós um martelo poderoso que vai quebrar todos os pés de pago das instituições que existem no mundo. O que quer dizer isso? quer dizer que todas as instituições, tudo que a gente pensa, imagina que seja existente, real, uh, nossas crenças, ele traz um martelo e quebra os pés desses ídolos fantásticos, porque todos esses ídolos fantásticos, todas essas instituições, elas possuem pés de barro. Ou seja, nada se sustenta enquanto, uh, no momento em que você de posse da sua crítica, de posse de quem você é, você vai lá e quebra esses pezinhos e mostra que essas estruturas são falsas ou são construções que a pessoa fez, mas elas não são absolutas, elas não são isso, aquilo, porque é para ser assim e assim por diante. Tudo é uma construção humana e essas construções humanas são falhas. Nietzsche ele é o grande martelador da nossa humanidade e destrói uma série de instituições e continua destruindo elas cada vez que alguém abre um livro do Félix. Se vê destruído e reconstruído como um super-homem. Falta agora o quarto cavaleiro que é Marx. Marx é um filósofo, um economista, um sociólogo que vem modificar a estrutura de como a gente vê as relações humanas, e como a gente percebe como o tempo passa. Ele vai trazer não só uma discussão é, econômica para a sociedade, mas ele vai trazer uma sociedade que se discute enquanto sociedade. Ele vem dentro dessa, ah, dessa mesma pegada de revolucionar tudo o que está sendo pensado e mostrando isso de uma maneira diferente. Já existiam essas discussões, é claro que não é ele que faz isso, mas ele vai conseguir também organizar isso de uma maneira científica, ele vai conseguir discutir isso, levar isso para a sociedade, e até a partir dessa discussão que ele faz, a gente vai ter outros grupos contrários a eles, começando a se articular, e por causa da maneira pela qual ele fez tudo isso, assumindo também a maneira com que ele fez. Esse comportamento de pensar o mundo que ele assumiu, mesmo politicamente de um jeito ou de outro, vai fazer com que outros sujeitos também comecem a pensar e agir da mesma maneira de um jeito ou de outro. Mas ele cria uma uma estrutura nova na sociedade na maneira de se pensar essa economia. Ele vai pensar sobre o que é trabalho, o que é hora trabalhada, o que é férias, o que é mais-valia, o que é capital. Essas construções todas que nós utilizamos hoje partem da cabeça dele. Pensar economia, pensar mundo, pensar política, nascem dessa mente de apocalíptica que traz toda essa mudança para o nosso mundo. Vou falar mais sobre cada um deles e mostrando recortes da onde cada um desses apresenta essa grande mudança. Talvez utilize até uh, vídeos ou citação de outros vídeos. Para vocês poderem utilizar não apenas a minha explicação, mas a explicação de vários outros. Esse é um videozinho rápido só para a gente se ligar que tem essa discussão. Até mais! Tudo de bom!